A viagem de Laurinha Um belo dia Uma jovem acorda e sua mãe diz para ela que iriam viajar para visitar seus avós E a menina ficou muito feliz com a viagem Porque já não via seus avós há dois anos Grita e corre de alegria Ei! vou poder ver minha cachorrinha Bolinha que há muito tempo não vejo Muito feliz ela arruma suas coisas e diz Mamãe já estou pronta. Sua mãe coloca suas malas no carro e iniciam a viagem. No meio do caminho a menina começa a lembrar de quando brincava com sua amiga Bolinha e do quanto era feliz. Muito ansiosa ela não parava de falar da cadelinha Bolinha, até que finalmente chegaram na casa dos avós da menina. Sem perder tempo, ao ver seus avós, a menina já abraça-os com muita força e muito feliz pergunta. Vovó, cadê minha cadela Bolinha? Vovó diz. Bolinha saiu para passear e já volta. E então no início da noite Bolinha chega e junto com ela vem mais cinco lindos filhotinhos. A menina então começa por nome em cada um deles. Após aproveitar e matar a saudade, chega a triste hora de ir embora. Muito triste, porém feliz de rever a todos, a menina sorrindo e chorando se despede de cada um e diz aguardar ansiosamente para ir vê-los de novo quando já estiverem todos grandes, dá um beijo em bolinha e segue de volta para seu lar, com um lindo sorriso no rosto.